Olá, bem-vindo ao Valo Invest Channel, seu canal de educação financeira. O tema do nosso vídeo de hoje é Investir em CDB vale a pena? Veremos se vale a pena logo após a vinheta. No sleep, no sleep, no sleep Tryna do my thing, but you always got me in too deep Can't breathe, can't breathe, can't breathe You keep making faces that I don't wanna see I don't like the way you talk to me Saying you can talk to me Voltando ao vídeo, para responder esta pergunta, se investir em CDB vale a pena, precisamos ter em mente alguns conceitos. O primeiro deles, o que é o CDB? É o Certificado de Depósito Bancário. É um título privado que rende um percentual do CDI. E o que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Os bancos, eles trocam dinheiro entre si. Então ao trocar esse dinheiro entre si ele é, Essa troca é feita através de certificado de depósito interbancário Bem, continuando o conceito de CDI CDI é o primo da SELIC Exemplo, se a SELIC está valendo agora No momento que eu estou gravando esse vídeo 13,75% ao ano O CDI rende 13,65% ao ano Por aí vemos que o CDI ele rende abaixo da taxa básica de juros, que é a Selic, e essa diferença entre 0% e 10% eu vou explicar mais adiante, mas enquanto isso, dá um dedo aí no like, é, comente o vídeo, não deixe de comentar e dizer suas impressões, sua opinião, o que você acha, é, curta o vídeo, como eu já disse, se inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Bem, voltando aqui, o CDB, é, geralmente, não é uma regra, mas geralmente ele rende 100% do CDI, ou seja, o certificado de depósito bancário, ele rende 13,60% ao ano. Agora que o negócio vai ficar bom. Aí você vai me dizer assim Ah, mas tem banco aí que tá pagando 200% do CDI. Esse é o ponto que eu queria chegar. Um banco que oferece um rendimento acima do tesouro. Você não acha que tem alguma coisa errada? Ou pode haver alguma coisa errada? Não sei. Bem, é disso que nós vamos tratar nesse estudo de caso. E a pergunta provocativa que eu quero fazer a você: o que acontece quando o banquinho quebra? Aquele banquinho que está oferecendo um rendimento muito acima do tesouro? O que acontece quando ele? Bem, vou desenvolver esse estudo de caso que nos ajudará a responder a pergunta desse vídeo. Se investir em CDB, vale a pena. Bem, eu vou ler a matéria agora do Infomoney, do dia 15 de fevereiro de 2023, que diz assim, O Banco Central decreta liquidação extrajudicial da BRK financeira. A instituição tinha 15 CDBs ativos. O investidor pode contar com o Fundo Garantidor de Crédito, FGC para cobrir parte do montante devido pela instituição, bem já li a, a, a matéria e o BR, a BRK financeira faliu, quebrou e tinha CDBs ativas que são garantidos pela FGC, agora nós vamos ver alguns aspectos desse CDB que a BRK financeira oferecia, bem segundo a matéria, 14 eram indexados pelo CDI e um pelo PCA o aporte inicial, era a partir de 500 mil, Errou! correção, era a partir de 5 mil reais, Eu não tenho dinheiro, inferno, que tem dinheiro sim, que eu sei que tem, eu não tenho dinheiro, eu tô falando pra você, eu não tenho dinheiro meu amor, hum. Rentabilidade superior do Tesouro Direto. Era coberto pelo FGC. É verdade. Bem, essas são as características do CDBs oferecido pela BRK Financeira. Vamos lá. Primeira coisa. O aporte é a partir de R$ 5.000. Aqui já indica primeiro indicativo que o banco estava precisando de dinheiro. Já começa por aí a rentabilidade superior do tesouro direto. Como pode um banco oferecer uma rentabilidade de um título que está que, que lastreado no tesouro? Porque o banco ele compra o título do tesouro e oferece um rendimento acima desse título que ele comprou. Ei! que viagem é essa? Véi? Onde miséria, aí já tem alguma coisa errada Aí já tem alguma coisa errada Bem, só essas características O aporte inicial E a rentabilidade superior Já me dizem que aí tem alguma coisa errada Como é que pode um banco pequena Oferecer uma rentabilidade superior do tesouro Tem alguma coisa errada Então Pra é, Explicar esse quadro, eu vou citar agora, criar um exemplo, vou fazer uma suposição, um quadro hipotético, teórico para você entender o que vai acontecer com essas pessoas que investiram nos CDBs, bem, vamos supor que o ser otomano investiu 350 mil reais tem um CDB que rendeu 27,20% ao ano. A instituição chegou e falou assim: não, nós vamos pagar 27,20% ao ano. Duas vezes mais que, o, que a, a. o CDI, que, que a CDI, Vamos lá. Vai ser superior a CDI. E você investiu e deixou lá parado esse dinheiro, fez o um aporte e deixou parado. Durante 5 anos, ou seja, você colocou 370, 50 mil, 350 mil em um CDB e deixou rendendo 27,20% ao ano e deixou durante 5 anos. Então esse dinheiro parado sem aportes mensais, ele rendeu um milhão 165.476 centavos. Aí o que aconteceu? No quinto ano ela rendeu no finalzinho. Quando chegou no sexto ano, quebrou o banco, quebrou. o banco não existe mais. Deu janeiro de 2023, o banco não existe mais. O que, que aconteceu? O FGC entra em cena. Só que o FGC, ele tem o um limite de cobertura e um teto. Então, se você investiu 350 mil, que gerou mais de um milhão, o FGC só vai devolver para você até um milhão ao teto dele E esse 1 um milhão, ele não vai ser pago de uma vez Esse 1 um milhão, ele vai ser pago em 4 anos Provavelmente será 250 mil por ano Ele vai te devolver só um milhão E por CPF só pode devolver 250 mil Então por ano, capaz de devolver 250 mil ah mas tem um milhão, cento e Não interessa, 165 mil dos juros compostos você já perdeu. Então aonde eu quero chegar? Ao comprar o CDB de banquinho ou qualquer banco, você vai assumir um risco muito grande em troca de um retorno muito pequeno. Se for para correr um risco muito grande, que é o risco do banco, é melhor eu comprar a ação do bancão, que pelo menos o CDB é usado para financiar o banco, mas se for para financiar o banco, financeiro através de, das ações, porque as ações eu corro um risco grande e o retorno é infinito, enquanto o CDB tem limite, em 5 anos só rendeu um milhão, se eu colocasse nesses 50 mil na ação de um bancão, tinha rendido muito mais, então se for para correr o risco, não é nenhuma recomendação que eu vou dizer agora, é apenas o fato, que, se for correr o risco muito grande, eu compraria ação de Macron, porque o risco seria muito maior, e o retorno seria muito maior, então com certeza daria muito mais que um milhão. Outro detalhe é que o CDB ele limita os seus ganhos porque o investimento desse exemplo que eu dei aí é só é, é, cinco anos e é um ganho fixo enquanto as ações podem me dar um retorno infinito enquanto a empresa existir um retorno infinito é, é, e muito maior que esse milhão poderia deixar por, por um tempo indeterminado porque o CDB tem um problema, ele limita o tempo. A ação dos juros compostos, ela é limitada pelo tempo. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre juros compostos. Eu preciso fazer esse vídeo para explicar essa situação dos juros compostos. Como é que funciona esses juros compostos? Então, o CDB ele não é um bom investimento, porque ele limita o seu ganho e é um risco muito grande você fala que você é O risco do banco, da empresa para ter um ganho ínfimo, se for para correr um risco alto é melhor correr um risco alto com ações, isso é o que eu acho, minha opinião não estou falando para você fazer, eu deixar você parar de, de investir em CDB se você gosta de CDB e quer financiar o banco e ter um retorno menor é uma escolha sua véio. o CDB ele vale a pena em um único caso se você é uma PJ, uma pessoa jurídica quando digo pessoa jurídica, é, não é pequena empresa, é média para cima uma empresa que precisa deixar o dinheiro em algum lugar, se for poupança, a poupança na PJ paga é, imposto, na pessoa física não, então é melhor deixar tudo em CDB, nesse caso seria a única exceção, mas tratando-se de investimento de longo prazo, né? é melhor mesmo em ser um outro investimento. No caso do CPF, da pessoa física, é melhor deixar na poupança. Isso é o que eu acho. Isso é o que eu acho. É apenas minha opinião. O fato é o seguinte. Qual é o fato concreto? Quanto maior o risco, maior o retorno. E o CDB coloca você num risco muito alto para um retorno muito pequeno. No caso do banquinho, como na matéria, a BRK financeira quebrou os CDBs ativos. E essas pessoas vão demorar um tempo para receber esse dinheiro, e esse dinheiro vai perder valor no tempo, claro. Mas se ele tivesse em uma aplicação, como uma ação, por exemplo, não haveria tempo de, de, de retirada, um tempo indeterminado. E a ação dos juros compostos com o tempo seria muito mais eficiente do que o CDB, que tem um limite para você retirar. É, é, se, tirar. se você vender antes, você paga imposto. você vender... Você dinheiro antes e você paga imposto Então o CDB é um excelente assim, um instrumento para PJ Para pessoa física não é um bom instrumento Por causa desse fato é um risco grande e troca de retorno pequeno Vídeo seu retorno é limitado Eu não diria nem pela taxa Eu diria pelo tempo E eu vou explicar isso no vídeo de juros compostos que vai sair em breve Eu prometo a vocês que eu vou colocar um vídeo aqui sobre juros compostos Então pessoal, isso que eu queria dizer para vocês, é, eu acho que não vale a pena, é minha opinião, mas se você quiser investir, o dinheiro é seu, você pode colocar onde você quiser, mas não vale a pena, devido a esse fato, isso é o que eu estou falando para vocês, é um fato, o retorno é limitado é, e o risco é muito grande, isso é um fato, o fato do CDB é esse, e a BRK financeira está aí para provar isso como outros bancos também, outros banquinhos já aconteceu, então tá aí, é um fato, não tem como mudar, agora, você pode colocar seu dinheiro aí ou não, a minha escolha é sua, eu não colocaria, então, desejo a todos um grande abraço e bons investimentos.